Para você que está chegando aqui agora, meu nome é Cláudio, seja bem-vindo. Para você que está começando a trabalhar aí no Mercado Livre, hoje né, eu quero dar algumas dicas para você aí, para você não cometer o erro que eu cometi a começar a trabalhar, a começar a vender pelo Mercado Livre. E é, a forma que eu comecei a cultivar as minhas plantas, Burgamvila Primavera, para comercializar. E eu vi que eu estava totalmente errado, que a qualidade das minhas plantas não ia ser aquilo que eu esperava se eu continuasse é, da forma que eu comecei. Então por isso eu fiz uma mudança radical na forma de produção dessas plantas e hoje quero mostrar aqui para vocês, é, para você que não conhece a Burganville Primavera, ela é uma planta nativa do Brasil, é uma planta de floração aí praticamente o ano inteiro, aqui no momento essas plantas aqui são plantas de estaca, né? então se você não sabe como produzir Burganville por estaca, você vai aí na descrição do vídeo que você vai encontrar o link. Para você ver um vídeo onde eu ensino a produzir a estaca de buganville 100% é, pegável. E o que, que aconteceu comigo aí no Mercado Livre? Eu comecei a trabalhar né, vendendo aí no Mercado Livre e comecei a plantar, né, fazer as minhas estacas. As minhas estacas brotaram muito bem, como dá para vocês ver aqui, uma estaca de buganville, né? super brotada, bacana e com menos de um ano ela vai estar tá igual essa aqui, ó, uma planta, né, em um vaso grande, bonito, uma planta de estaca, bacana e vou deixar aqui também uma foto para você ver como essa planta fica florida. Essa aqui, por exemplo, é uma bulgãovira vermelha. Mas o que que aconteceu que eu vi que eu estava totalmente errado na forma né de produzir a minha buganvilha aí eu estava plantando a minha estaca brotou bacana 30 35 dias eu passo a minha estaca aí para um vaso como esse aqui minha estaca fica linda bonita e aí o cliente viu essa planta lá postada no Mercado Livre ele gostou ele é, fez a compra né dessa planta e eu recebi é a notificação para poder preparar essa planta para poder enviar para o cliente e o que que eu faço eu pego né vou retirar essa planta do vaso porque é impossível mandar uma planta num vaso pesado como esse aqui né de cinco seis quilos para o cliente e eu tiro essa planta aqui do vaso preparo ela num saquinho que nem esse aqui, coloca ela num saquinho aqui e manda para o cliente. Porém, que quando, né, eu ia fazer isso aqui, a bugaville ela perde as raízes muito fácil. Então, quando você tira a bugaville daqui desse vaso e vai colocar num saquinho, 90% das raízes perde. E aí a planta Corre o risco de chegar para o seu cliente é, morta, denificada, desidratada. E o que, que eu fiz para resolver essa solução né, da nossa bougainville quando o cliente compra? Eu passei a bougainville para o saquinho, né, como esse aqui, né? Normal, eu já fazia isso, tirava do vaso, ponhava no saquinho e mandava para o cliente. Porém, que era na hora, instantâneo, o cliente comprou, eu tirava aqui do vaso, ponhava no saquinho e mandava. A planta, ela ia dar uma murchada para depois ela começar a recuperar, sendo que ela está numa caixa, é, em transporte, aí você não sabe se lá no transporte ela está... É, num veículo, no sol, se ela está na sombra, então a recuperação dessa planta é mais trabalhosa. E o que, é que eu comecei a fazer? Eu comecei a mudar as minhas plantas todas para o saquinho de embalagem muito antes, 30, 60, até 90 dias antes de fazer as minhas vendas. Então agora eu produzo as minhas mudas diretamente no saquinho e... Uma outra coisa também que eu mudei, que vai é, me ajudar muito aí no transporte, na embalagem dessa planta para o mercado, é que um vaso desse aqui, como eu disse para vocês, pesa aí 5, 6 quilos. Eu comecei a trabalhar com meu substrato muito mais leve. E o que, é que eu estou utilizando nesse substrato? E a Bougainville respondeu muito bem. As, já tenho mudas né com raiz saindo para fora aqui do saquinho então é uma planta que ela vai ter uma vida útil aí num transporte muito maior e o que que eu estou utilizando para poder colocar aqui nessa nossa buganvila para que ela fique leve para que ela fique é, saudável bonita e que ela cresça que ela chega saudável aí é, no consumidor final em você cliente eu estou utilizando humus de minhoca esse humus de minhoca ele é produzido aqui no nosso viveiro é, eu vou estar trazendo mais vídeos falando a respeito desse humus de minhoca eu utilizo também a palha de arroz como uma mistura né é a palha de arroz aqui carbonizada eu estou utilizando também esse bocashi esse Bokashi ele é produzido também aqui por nós, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição aqui também para você, é, como produzir esse Bokashi, é, acho que com tantas informações já trazidas até agora, eu mereço aí o, a sua curtida, seu like, se você ainda não segue aí o canal, se inscreva aí no canal, para que você receba mais informações como essa, para que o canal possa estar tá levando mais informações para as pessoas, para que o YouTube possa estar tá divulgando mais aí o nosso canal, beleza? E eu utilizo o esterco né, de gado, o esterco aqui de gado, e eu estou colocando também né, a casca de pinos, é triturada, porque a buganvilha ela gosta de, um, de uma terra mais ácida, então é, a casca de pinos ela ajuda nisso, fora que o nosso bocache também. Estou plantando a nossa buganvilha nesse substrato preparado muito mais leve para poder é ter uma muda saudável uma muda é muito mais leve e o melhor não mexer na planta na hora de fazer a preparação para poder mandar a nossa planta aí por pra, para o cliente então isso faz uma diferença muito grande aqui dá para vocês ver. Como o nosso substrato Ele fica leve Ele fica é, Solto Ele fica drenado E aqui Eu faço né, Coloco ele aqui Na nossa No nosso saquinho Coloco ele aqui Dá para você ver né, aqui né dá para você aí sentir o quanto é leve e você pode ter certeza que você colocando a sua planta, a sua buganví nesse substrato, você vai se surpreender com a qualidade que a sua planta vai chegar aí no seu cliente. Aqui na hora da preparação para poder embalar, eu simplesmente fecho mais aqui, né? Para que essa planta ela não perde essa terra. E faço uma outra embalagem onde eu preparo um gel para poder é, manter essa planta aí é, úmida. E coloco em uma outra embalagem. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então fica ligado aí que eu vou trazer um vídeo aí da preparação da embalagem que eu faço com essa Bucanville para poder mandar para o seu cliente, né? para mandar para o meu cliente, na verdade. Então, essas foram as dicas de hoje. Se você ainda não se inscreveu aí no canal, aproveita, se inscreve, deixa aí seu like. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!